diga seu nome completo invoco a intercessão divina na minha vida financeira e profissional invoco as poderosas energias de evolução purificação e expansão do sol eu sou o eu sou, eu sou, aqui e agora, a satisfação de todas as minhas necessidades e carências. Eu sou suprimento em abundância, entregue a toda a vida. Eu sou a ressurreição e a vida das minhas finanças aqui e agora, manifestados nas minhas mãos e uso hoje. Amada Presença Eu Sou, carrega, carrega, carrega os meus quatro corpos inferiores de ação purificadora e equilibradora de chamas douradas de raios de Sol, enviados do Coração de Deus, do Grande Sol Central. Amada Presença Eu Sou, libera, libera, libera, nas minhas mãos e no meu mundo, aqui e agora, toda a abundância cósmica necessária para minha subsistência e a conclusão do meu plano divino diretamente da minha poderosa presença eu sou e do meu corpo causal amada presença eu sou liberta-me liberta-me liberta-me aqui Agora e para sempre, de toda a limitação econômica e financeira, com todo o poder do três vezes três, e da radiação dourada da luz de Deus que nunca falha. Eu sou, eu sou, eu sou.